Jogos. No episódio de hoje, Marty, Ellie e Buttons continuam fugindo da torre de ferro, eles estão sendo procurados. E ação! Saudação internauta, seja bem vindo, eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos, hoje vamos continuar com Iron Kid, se você perdeu os últimos episódios você pode estar indo conferir através da playlist.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 Opa, mas o que é isso? Cuidado! Transformação! Ah! Ataque das corujas! de novo lá ah! o blister, ah! E agora foi oferecida uma recompensa pela captura da garota Em consequência todos estão atrás deles Felizmente nossos heróis conheceram uma exceção Um sujeito muito gente boa chamado George Que os ajudou a escapar e a derrotar alguns inimigos Ele se recusou a entregá-los por dinheiro no entanto, ele não teve sorte contra um roboção que apareceu. Chegou a hora de de mostrar quem é que tem o punho de ferro. Vamos lá, outra lata velha. Vamos pra cima dele. Ah! o destruidor meteoro de novo de novo e de novo Transformação. Ah! E agora acabe com ele. Obliterar. E é isso aí. Conseguimos. Vencemos de novo. Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado aqui, conto com sua presença no próximo episódio e até a próxima!